Olá, gente, muito boa noite. Estamos iniciando aí mais uma live aqui no meu relógio, oito e três. E muito feliz de poder compartilhar o assunto que iremos compartilhar hoje, que diz respeito ao estudo das Escrituras, ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. É, então, antes de mais nada, né, normalmente a gente já começa aqui pedindo para colocar de onde você está nos acompanhando, cidade, estado, mas, é, é, algum testemunho, mas antes mesmo disso vou pedir para você que já está aí na área, né, compartilha esse link com alguém, manda aí para os seus contatos, manda para os seus amigos, eu creio que vai ser uma conversa muito interessante, edificante, né, para aqueles que querem entender mais a respeito da compreensão da palavra de Deus, né, dos processos do, do, do, do estudo bíblico, então, é, além de que nós temos um brinde especial, aí, um presente, é, Para aqueles que vão nos acompanhar na live e nós queremos que o máximo possível de pessoas sejam alcançadas. Então, se você puder, já começa compartilhando aí esse link, ok? Ah, vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito né, do estudo da palavra de Deus. Jesus diz em João 5,39: examinai as escrituras e são elas que dão testemunho de mim. Jesus fala tanto do comportamento dos judeus de estudarem as escrituras e eles realmente faziam isso de uma forma profunda, como Jesus também mostra que ele é o tema central, né? que existe o que na teologia chamamos de convergência bíblica e tudo aponta para Jesus. O próprio Senhor começa a mostrar que há uma simbologia bíblica que converge nele. Então, ele diz em João, capítulo 3, verso 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está mostrando é que nós temos um paralelo. Né? Nós chamamos isso de tipologia. Né? Algo projetando uma sombra, como diz Hebreus, capítulo 10, né? A Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas e sim a sombra dos bens vindouros. Então, essa figura ou esse tipo do Velho Testamento que projeta uma mensagem futura, nós chamamos tipo, o cumprimento dele é o antítipo. Então, nós conseguimos perceber lá em Números 21, no relato, por exemplo, das serpentes abrasadoras que entram no arraial do povo, na ordem de Deus de levantar uma serpente de bronze, que simbolicamente todo o evangelho de Jesus estava sendo anunciado lá. E é interessante, como ao longo das escrituras nós temos é, é, dois aspectos que são bem distintos, mas eles se complementam. Um é a capacidade que nós vemos das escrituras de distribuir um assunto ao longo de toda a escritura. E às vezes, para compreendê-lo, nós precisamos montar um quebra-cabeça com muitos textos da Bíblia, vendo onde ele se encaixa. A outra contrapartida é quando, muitas vezes, em um único texto, Deus agrupa muito de tudo aquilo que está espalhado, quase que nos ajudando a ter uma, uma visão mais clara e condensada do assunto. Uma frase que eu sempre ouvi do meu pai, na autoria dele, ele aprendeu isso também, estudando a Bíblia, a teologia, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Né? Então, nós podemos, pela própria palavra de Deus, compreendê-la. Agora, é lógico. Né? A própria escritura fala a respeito daqueles novos na fé, que precisam do leite espiritual para o crescimento, que eles ainda não estão aptos para o alimento sólido. A Bíblia fala dos adultos, esses sim têm faculdades discernidas para entender o bem e o mal. Então, é lógico que não se trata apenas de entender um segredo ou do quanto lemos, isso tem a ver com a maturidade espiritual que também vai sendo construída, mas sem desrespeitar a questão do tempo e do processo de cada um, né? Eu acredito que essa capacidade de entender a macrovisão da Bíblia talvez seja um dos segredos mais importantes. É disso ou a respeito disso que nós vamos né, falar e, e, e conversar hoje. Então, mais uma vez, vou pedir, compartilhe esse link aí para o máximo de amigos que vocês puderem, né? É... Podem também ir colocando aí nos, nos comentários de onde você está nos acompanhando, cidade, estado, ou mesmo país, o testemunho que você quiser, é, mas não deixe de compartilhar com os seus amigos. Uma outra coisa, eu vi agora há pouco alguém sugerindo um, um tema para uma live, né? Dizendo, puxa, pastor, o senhor podia falar a respeito disso. Não estamos necessariamente abrindo aqui uma votação, mas eu fiquei curioso, né? E hoje eu gostaria de pedir que vocês também pudessem falar a respeito de assuntos que vocês gostariam de me ouvir falar aqui nas lives, né, de repente algumas dessas coisas estão alinhadas com aquilo que nós estamos programando, com o que estamos sentindo de Deus, outras sugestões nos fazem pensar a respeito de certas necessidades de compreensão de certos assuntos que talvez nós não avaliamos bem. Então, hoje, né, pedir, inclusive, para a nossa equipe ficar de olho aí nos, nos, nos comentários, porque depois que essa live é salva, a gente não tem a réplica dos comentários para que a gente possa saber também qual o tipo de assunto que você gostaria de nos ouvir falar. É, então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando né, a respeito dessa macrovisão bíblica, mas me permita antes, primeiro, porque eu vou embalar e não vou parar muito, me permita primeiro falar aqui com muita empolgação de um novo livro que acabamos de publicar em parceria com o Lifestyle Christianity, que é o Ministério do Todd White, né? é a biografia do Todd White, né? a história de Todd White, A Vida é Curta, Deixe um Legado. Né? Todd White é um ministro norte-americano, para aqueles que não conhecem, que né? tem sido usado por Deus de uma forma extraordinária, tive o privilégio de estar com ele diversas vezes, em muitos eventos, né? ele ministra muito na equipe é, é, do, do CEFAM, que é o Christ, a sigla no inglês para Christ for All Nations, ou Cristo para Todas as Nações, que era o ministério do nosso saudoso Ryan Bonk, que partiu para a glória recentemente, é considerado o maior evangelista de todos os tempos da história da igreja. Né? Assim como muitos milhões é, é, é, de perdidos alcançados, em cruzadas em massa, principalmente na África. Hoje, o ministério tem sido continuado pelo sucessor que ele trabalhou ainda em vida, que é o Daniel Colenda, e Todd White ministra muito nos eventos, nas conferências deles, e aqui no Brasil, onde eu tive o privilégio de ministrar em muitas das conferências de fogo, em vários lugares do Brasil, né, foi é, é, um dos lugares onde encontrei bastante o Todd White, pude vê-lo ministrando, é uma pessoa assim, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, é, é impressionante a forma como... Ele, ele se move nos dons do Espírito com muita simplicidade. Né? É alguém que vive dizendo, eu vejo milagre todo dia. Né? Tivemos o privilégio de recebê-lo uma certa ocasião aqui em Curitiba, na nossa igreja, e foi impressionante. Onde ele passava, na academia, alguém que cuida muito do corpo, da saúde, né? é, é, é, evangelizou, ministrou cura, levou gente para a igreja o tempo todo. É, é, eu vi ele na recepção de um hotel em Belo Horizonte, sendo usado por Deus de uma forma assim especial, nos encontramos no outro evento lá, e a pessoa que o levou depois para o aeroporto me contou, falou, meu amigo, esse cara na hora de fazer o check-in já deu uma palavra de conhecimento para aquela pessoa da companhia aérea, ela começou a chorar, ali mesmo entregou a vida a Jesus, ele tem sido alguém que me inspira. Então fizemos uma parceria com... Lifestyle Christianity, né? a, a edição, o ministério dele aqui no Brasil, e juntos, Orvalho.com e Lifestyle Christianity publicou a história de Todd White, um material que eu tenho certeza que vai inspirar e abençoar a sua vida. Acabou de sair essa semana, é novidade, e apesar da live não ser sobre isso, né? eu é, é, é, vou ter uma outra conversa com o Todd, nós vamos liberar isso aqui para vocês, eu não poderia deixar de anunciar aqui com empolgação o livro, encorajar você, né não apenas adquirir, tem gente que adquire, isso acaba ajudando o nosso ministério, mas o que nós queremos é te ajudar, e a única forma da gente poder te ajudar é depois de você adquirir, que você possa ler, que você possa compartilhar, emprestar, presentear, para que a gente faça a mensagem, alcançar o maior número possível de pessoas. Então, vamos lá. Vamos falar a respeito dessa questão do estudo bíblico. Né? Algo que me chama a atenção é que nós estamos vivendo uma época, quando a gente olha a perspectiva aí, antropológica, sociológica, falando de comportamento, os valores que sempre foram é, é, absolutos estão se tornando cada vez mais líquidos, cada vez mais relativos. É, tudo aquilo que ao longo da história já foi mais profundo está se tornando cada vez mais raso. E esse comportamento que é geral em toda a cultura e não só em questões espirituais, está afetando a igreja e os cristãos em relação à nossa percepção das verdades e dos valores absolutos. Né? Se por um lado a mesma Bíblia nos fala a respeito de algumas tradições que são danosas, a mesma Bíblia também fala de outras tradições que nos protegem. Né? inclusive a advertência sobre não remover os marcos antigos que foram estabelecidos. Então, nós precisamos ter muito tato né? em saber lidar com fundamentos que não podem ser mexidos ou comprometidos, não apenas no que diz respeito ao comportamento, mas principalmente a nossa fé. Então, isso me gera uma preocupação talvez extra em relação ao que já foi manifestado ao longo de toda a história da igreja nós sabemos que há inúmeras advertências bíblicas de que no tempo do fim haveria engano. Né? Desde o início, o Senhor Jesus fala a respeito de falsos mestres, de falsos profetas, os apóstolos também falaram a respeito disso, né? que pessoas se infiltrariam, trazendo palavras que trariam estrago para o rebanho, se infiltrariam como lobos no meio do rebanho, e apesar de haver esse volume enorme, massivo de advertências, muitas vezes a gente fica pensando, bom, isso talvez acontecer em algum outro momento da história, mas não com a gente, né? E acabamos não percebendo o risco e o perigo de que uma percepção errada e equivocada da palavra de Deus pode trazer muito dano a pessoas que já estão na fé. Não estou falando a respeito de algo que vai impedir alguém de se converter. Estamos falando de algo que pode levar alguém que professa a fé a se afastar do Senhor. Né? Então, é, é, considerando isso, qual é a minha grande preocupação em dias ou em tempos como esse que nós estamos vivendo? É, de vez em quando eu faço comentário, nós estamos vivendo a época da teologia de uma página só da Bíblia, ou pior, de um versículo só da Bíblia. Né? Quando precisamos compreender, eu gosto das versões mais antigas de Almeida, né? a versão corrigida, revisada, corrigida e fiel... Né? muitas dessas apresentam o Salmo 119, 160 da seguinte forma, principalmente a revisada, a soma das tuas palavras é a verdade. A verdade não está apenas em uma parte da Escritura, está em toda ela. O que, que significa isso? Você não pode pegar uma porção da Escritura em detrimento de outra, porque senão nós não temos acordo, nós não temos concordância. Então, diante de toda aparente discordância, o que nós temos é um desafio de interpretação. Né? É aquela procura por como conciliar as partes. Então, por exemplo, o diabo que promove o engano tenta trabalhar na tentação de Jesus no deserto com a distorção da palavra de Deus. Ele diz para Jesus, se lança do bináculo do tempo, porque está escrito aos seus anjos dar a ordem, a ter o respeito, para que te guardem. Ele está distorcendo uma aplicação. Né? Porque o contexto dessa proteção não tem nada a ver com um ato de responsabilidade como aquele, né? onde a pessoa não se cuida, provoca uma situação como aquela, esperando que então Deus a socorra quando ela não fez sua parte. Quando o diabo lança essa proposta, Jesus replica na hora. Também está escrito, está lá em Mateus 4,7. né Não tentarás ao Senhor teu Deus. Com esse também está escrito, o que é que Jesus está nos mostrando? A aplicação que você, Satanás, está tentando fazer de um versículo não combina com a outra parte da Escritura. E se aqui nós temos um conflito, não dá para aceitar a meia-verdade que você está apresentando, porque essa outra parte está dizendo que a maneira como você está interpretando não é correta, não é coerente com o todo. Então, se você prestar atenção no próprio ministério de Jesus, ele chamava as pessoas a olharem o todo, a olharem aquelas partes que elas estavam ignorando. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, eu vou ler a partir do versículo 41 até o 46. A Bíblia diz assim, estando reunidos os fariseus, estou lendo a nova Almeida atualizada, estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, de Davi. A resposta é certa, correta. Por quê? O Velho Testamento nos mostra que Deus fez uma promessa a Davi, né, que não faltaria herdeiro dele que se assentasse no trono perpetuamente eles começaram a entender e compreender que isso não significava um reinado eterno de uma dinastia, de uma geração, né, de uma linhagem, mas que alguém da linhagem seria o Messias, o rei que reinaria eternamente. E até aqui, nós temos uma declaração e uma resposta deles que é bíblica. Eles, estudando a palavra de Deus, tinham compreendido essa verdade. Só que o texto diz assim, verso 43, e Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito. E agora ele lembra né, que a Escritura, como diz o apóstolo Pedro, em segunda de Pedro, lá no capítulo 1, dos versos 20 e 21, que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Paulo escreve a Timóteo e diz toda a Escritura inspirada por Deus. Jesus sustenta isso, dizendo, então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo. E agora vem a citação de um Salmo, que é o Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assentas Sente-se a minha direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Agora Jesus está fazendo uma pergunta usando a própria escritura. Se ele é filho de Davi, como é que Davi chama o Senhor? Porque ele pega agora um salmo de Davi e diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele se refere ao futuro Messias como seu Senhor. Né? E quando você pensa no conceito que eles tinham de paternidade, de alguém da linhagem, sempre a pessoa que nasceu depois né, estava numa posição inferior de autoridade. Então, no verso 45, Jesus diz, portanto, se Davi o chama de senhor, como ele pode ser filho de Davi? Jesus não está de forma alguma negando o fato de que o Cristo seria filho de Davi. O evangelho sustenta que Jesus veio da linhagem de Davi. Mas o que é que o Senhor Jesus está tentando fazer? Arejar a mente deles para dizer, será que a maneira como vocês estão olhando uma verdade não está impedindo vocês de enxergarem outra? Então, a ideia de Jesus era ventilar de tal forma como podemos conciliar. Talvez para alguns possa ter parecido algo assustador, porque era o versículo 46. E ninguém podia lhe responder uma palavra. Eles não tinham a revelação e a compreensão disso. O apóstolo Paulo né, explica depois, Perdão, o apóstolo Paulo explica depois que Cristo é o um mistério que Deus manteve oculto. Que essa manifestação, essa vinda do Messias, ela estava cheia de mistérios, de detalhes que Deus não revelou. Então, é lógico que nesse momento, eles não tinham todas as respostas. O texto diz é assim, ninguém podia lhe responder uma palavra e a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer perguntas. Né? Até porque existe algo dentro da própria cultura dos judeus Que normalmente uma pessoa sabe Responde uma pergunta com outra pergunta Então fazer uma pergunta para Jesus Significava uma grande probabilidade de ouvir uma pergunta de volta né? E como eles normalmente não tinham respostas A maioria não se atrevia a, em público fazer essas perguntas Mas eu repito, qual era o propósito de Jesus? Negar que o Cristo era filho de Davi? Não tentar entender que esse Messias não era apenas alguém natural da linhagem de Davi, mas que seria o Deus encarnado a quem o próprio Davi se refere como o seu senhor. Então, o propósito de Jesus era amplificar o entendimento do Cristo. O Cristo não é só um homem descendente de Davi. Seria o Deus encarnado que viria através da linhagem de Davi. Então, Jesus não está tentando negar uma verdade, ele está tentando promover outra. E é isso que... É, me leva a falar com você a respeito da importância da macrovisão. Nós não podemos olhar apenas uma faceta, apenas o um aspecto de algo. Por exemplo, se você vai estudar os atributos de Deus, você não pode simplesmente promover um atributo em detrimento de outro. Hoje em dia, eu vejo as pessoas falando a respeito da graça e eles tentam apresentar a visão do Deus que é amor. Isso é bíblico? É. Até o ponto onde não negue o que a Bíblia fala a respeito de Deus como algo complementar. Porque, por exemplo, a mesma Bíblia que fala de um atributo de amor fala do atributo da justiça. Ou seja, Deus é um manifesto, um tipo de, de amor que o leve a ser injusto. Então, por exemplo, em Romanos 11, 22, a Bíblia fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Um dia... Né? eu vi dois irmãos discutindo. Um parecia estar advogando a bondade de Deus, outro a severidade. Passei meio que olhando, prestando atenção. Eu brinco que eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. E um deles falou, Pastor, ajuda a gente aqui na discussão. Aí ele me perguntou: Deus é bom ou é severo? Porque um advogava uma coisa, o outro advogava outra. Eu lembro que eu olhei para eles e falei: Gente, eu tenho duas respostas para vocês. Aí um deles falou: Qual eu falei: A primeira. Ele não é um ou outro, ele é os dois. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. A bondade de Deus é bíblica, está lá. A severidade de Deus também é bíblica e está lá. A bondade não anula a severidade, a severidade não anula a bondade. Eu falei, então, ele não é um ou outro, ele é os dois. Aí alguém falou, mas o senhor falou que tinha duas respostas e já disse que ele é os dois na primeira, o que é que sobrou na segunda? Aí eu falei, a minha segunda resposta é, Depende. Disseram, como assim? Eu falei, qual dos dois, bom ou severo, você vai descobrir que ele é? Depende de você e da sua atitude. A Bíblia diz, para com os que creram, ele manifestou bondade. Para com os que caíram, ele manifestou severidade. Então, a questão não é só o que Deus é, é o que ele manifesta de si, de acordo com o nosso comportamento. Ou seja, nós sempre precisamos olhar o todo da Escritura. Aliás, eu fiz é, é, é, menção dessa aplicação que muitos estão fazendo de forma errônea da graça, quando ela é algo extraordinário, muito maior, e eu já quero fazer um anúncio aqui. Né? Provavelmente, essa informação que eu tenho até o momento, né, da, da, da Editora Vida, são ainda os planos, não posso dizer 100%, mas me parece que no final de novembro, nosso livro, Graça Transformadora, o que é até então a obra da minha vida, né? eu me dediquei falei isso quando saiu o Impacto da Santidade, mas ele, ele perdeu esse posto, quando eu falo no nível de dedicação, né, de preparação, de estudo, de consulta, de oração, eu estou muito empolgado com a chegada desse material, então esse livro, Graça Transformadora, deve estar chegando no final de novembro, a partir de novembro, né, talvez a gente já comece, antes da chegada do livro, um barulho aqui falando a respeito do assunto, eu quero aproveitar e já fazer essa divulgação. Mas vamos voltar aqui. Então, a Bíblia nos chama sempre a essa capacidade de olhar o todo. Por exemplo, no início da pandemia, eu vi alguns crentes falando assim, ué, cadê a fé dos crentes? Agora estão com medo de ir na igreja, não estão querendo fazer culto, esse negócio de distanciamento, cadê a fé, cadê a fé, cadê a fé? Era conversa de alguns. Né? E eu lembro que eu tive um posicionamento público para os nossos membros, embora não ouvi quase nenhum deles falando a respeito disso, falei, já vou me adiantar porque estou vendo esse barulho na internet. Falei, a mesma Bíblia que nos ensina a proteção de Deus, também nos ensina a responsabilidade humana. Por exemplo, em Deuteronômio 22, 8, o senhor disse, se alguém construir um terraço, vai ter que fazer nesse terraço um muro. E o senhor disse, porque se alguém cair dele, a responsabilidade é do morador, do sangue de quem cair. Então, Mas Deus não protege? Protege. Mas a Bíblia nos mostra que nós também temos que fazer a nossa parte. Quando o diabo falou, pula do pináculo do templo, porque Deus vai proteger, ele estava tentando levar o homem a negar a sua responsabilidade. Jesus disse, também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Então você não precisa brincar com isso. O dia que eu vi uma pessoa que não era da nossa igreja falando, esses crentes não têm fé, porque não querem ir para a igreja com medo da pandemia, eu falei, você deixa seu carro destrancado na rua? Aí ele, é, não. Eu falei, então você não tem fé? Você não crê que Deus protege o seu carro? Por que, que você não faz? Eu falei, se você não consegue ser fiel nem à sua lógica, por é que você quer que os outros sejam? Então, o que muitas vezes a gente percebe é que picuinhas, discussões desnecessárias, tropeços na fé acontecem pela falta de uma visão do todo. Então, a mesma Bíblia que fala da proteção de Deus fala da nossa responsabilidade. Agora, isso vale para quem quer exagerar a proteção divina? Vale, mas vale também para quem está diminuindo. Porque a mesma Bíblia também diz, se o senhor não guardar a cidade, vão vigia a sentinela. Deus não está dizendo para não ter sentinela. Mas diz, se a gente confiar só na sentinela, também estamos errados. Mas também não significa que nós temos que só espiritualizar e não ter a sentinela. A capacidade de ter o equilíbrio vem da nossa capacidade de desenvolver a macrovisão. Então, o que é que a gente precisa? Nós precisamos de uma cultura que considere o todo. Agora, qual é a grande dificuldade dos crentes da modernidade, talvez mais do que antigamente, de considerar o todo? A maioria não lê a Bíblia, lê muito pouco, né? E algumas pessoas que, às vezes, querem debater alguns assuntos, ouviram duas, três horas alguém falando sobre alguma coisa na internet, de repente já estão se achando doutor no assunto, né? O próprio apóstolo Paulo, né, eu acho muito interessante a abordagem que ele faz quando ele escreve a Timóteo falando do comportamento de algumas pessoas, ele diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos dos quais falam com tanta ousadia. Estão né? se achando mestre, doutor da lei, mas não sabe nem o que estão falando. Ele diz no verso 8, Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. O que é se utilizar da lei de modo legítimo, é você não fazer aplicações parciais sem deixar de considerar o todo. né Então, ter essa capacidade de macrovisão ela é muito importante. Algo, por exemplo, que eu fiz quando escrevi meu livro O Impacto da Santidade, já fiz com outros, mas eu tenho feito com mais regularidade. Algo que eu fiz agora escrevendo Graça Transformadora, algo que eu estou fazendo no outro livro que eu estou escrevendo a respeito de livre-arbítrio, responsabilidade humana, eu pego de Gênesis Apocalipse. E faço uma leitura minuciosa, detalhada. Eu não vou pesquisar só os comentários bíblicos. Eu não vou pesquisar só o que outros escreveram sobre o assunto. Isso também é importante. Nenhum de nós tem uma visão completa de todo o assunto sozinho. A gente precisa aprender a ouvir outras pessoas. Às vezes eu vou ler até pessoas que eu já sei das quais eu discordo, né? porque quero não só prestar atenção em algum argumento, como às vezes quero fortalecer uma defesa contra ele, mas muito mais do que só estudar um apanhado geral dos comentários humanos, eu gosto de ir lá, ir lá e dizer, além do que eu percebi pensando, depois de anos e anos e anos estudando a Bíblia, né? é, é, do que eu consigo passar na minha mente, eu vou lá, de Gênesis, Apocalipse, numa leitura lenta, curada. o que é que a Bíblia diz só sobre esse assunto? Eu vou lendo versículo após versículo da Bíblia com esse olhar. O que é que a Bíblia diz sobre santidade? O que é que a Bíblia diz sobre graça? O que é que a Bíblia diz sobre vontade? Né? E é impressionante o como você começa a encontrar desafios que você precisa conciliar. Né? desafios no sentido de que a Bíblia não se contradiz. Então, quando você tem uma aparente contradição, tipo um texto falando da bondade ou da severidade, e você, de repente, acha um texto como Romanos 11, 22, que fala que ele é tanto um como o outro e não um ou outro, quando nós estamos diante de um desafio como esse, nós precisamos pensar a perspectiva. Quando Jesus está dizendo, se Davi chamou o Messias de filho, como é que chama senhor? Repito o que eu falei antes, não tá negando que é filho. Jesus está tentando trazer luz sobre o outro aspecto. Então, é muito importante quando a gente fala a respeito de se estudar a Bíblia sob macrovisão. E como nós construímos a macrovisão, né? Juntando todas as peças do quebra-cabeça. Se você pega, por exemplo, Atos capítulo 7, e você vai observar a pregação de Estevão, né? É impressionante como Estevão, para falar a respeito de Jesus... Ele começa em Atos 7, versículo 2, dizendo assim, irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse, sai da tua terra, do meio da parentela. Ele começa a história lá em Abraão. Depois, né, nós vemos ele nessa história, falando que Abraão gerou Isaac, e o ciclista do oitavo dia, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os doze patriarcas. Aí ele vai falar que os patriarcas invejosos de Judas se venderam para o Egito. Na sequência, ele vai dizer de como Deus exaltou José no Egito, mas que depois vem um rei que não conhecia o próprio José e oprime é, é, é, os hebreus, o como Deus precisou julgar o Egito para tirar os seus filhos. Quer dizer, para apresentar Jesus, ele vem construindo o resumo de toda a narrativa bíblica histórica, o que uma progressão, nada disso está ali por acidente. Né? Depois de falar da saída... É, é, é, de Israel do Egito ele gasta tempo falando sobre como Moisés os liderou nesse processo ele diz que Moisés os liderou no deserto durante 40 anos né? mas ele diz o seguinte no, no versículo ah, 44 ele diz o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto como Deus havia ordenado aquele que disse a Moisés segundo o modelo que tinha visto também nossos pais, com Josué, agora ele passou para outra geração, tendo recebido o tabernáculo, levaram. Quando tomaram posse das nações, Deus expulsou da presença deles. Está falando de Canaã. Foi assim até os dias de Davi. Está falando agora da casa de Deus. Que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Então aquele foi de Abraão a Salomão, com toda uma progressão, falando... Da casa de Deus. Ele passa por Jacó, que tem a visão de Betel, de uma casa de Deus, mas não viu nada materializado. Ele fala que a partir de Moisés, um tabernáculo foi edificado, Josué levou isso para a terra prometida. Os pais, quando se estabeleceram, então, né, na terra prometida, até os dias de Davi, continuaram com aquele tabernáculo. Davi pede permissão a Deus para construir uma casa, Deus só permite ele planejar, juntar os recursos, mas diz: Salomão faz isso. Quando finalmente ele chega em Salomão, que construiu a casa, o verso 47, isso, mas foi Salomão que ele edificou a casa? No 48 ele diz, entretanto o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés, que casa vocês edificarão para mim, ou qual o lugar do meu repouso? Não é fato que minha mão fez todas essas coisas. Aqui uma provável referência, Isaías 66, 1 e 2. Tudo isso para falar que o tempo de Deus habitar numa casa física cessou. E agora, a partir disso, ele apresenta Jesus e o grande propósito de Deus em Jesus. Ele não começa falando direto de Jesus. né? Paulo escreve aos Gálatas e diz que quando Deus disse a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra, que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Né? Nós colocamos aí o tema sobre é, é, é, estudar a palavra de Deus hoje, mas a verdade é que a gente poderia simplesmente ter dado um nome né, para isso, como macrovisão bíblica. É, é a respeito disso que eu quero falar. Não é apenas estudar um assunto ou outro, mas a capacidade de entender o todo. Agora, como eu disse antes, para entender o todo, nós precisamos de dois processos. Um é juntar todas as peças do quebra-cabeça para a gente conseguir olhar e dizer, puxa, encontramos uma visão geral. O outro é quando temos a capacidade de ter essa visão geral, encontramos alguns resumos que a própria escritura faz que nos ajuda, então, a compreender a junção das peças ao longo do caminho. Então, uma coisa dá suporte à outra e mostra que esse é o caminho né, de interpretação correta. E eu gostaria de dar um exemplo aqui para vocês, que é um texto de Lucas, no capítulo 10. Né? Então, em Lucas, no capítulo 10, nós percebemos que o Senhor Jesus conta né, a parábola que nós apelidamos aí do bom samaritano. Agora, interesse que ela tem um contexto. A partir do verso 25, a Bíblia diz que um certo homem, um intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, de questioná-lo. E ele faz a seguinte pergunta, verso 25, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você entende? De novo, Jesus responde com a pergunta, o texto diz no verso 27, a isso ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. O verso 29 diz, mas ele querendo justificar, se perguntou, e quem é o meu próximo? E agora Jesus, que poderia simplesmente dizer, olha, o próximo não é só uma proximidade de relacionamento, é uma proximidade geográfica, o que a moçada hoje em dia diria a bola da vez, né? Jesus, para falar esse assunto simples, e é o que ele vai responder, ele conta uma história cheia de figuras. Porque nessa história ele não está só respondendo a pergunta desse homem. Jesus, que foi questionado por alguém que quer saber sobre a vida eterna, ele consegue, numa parábola, resumir todo o propósito eterno de Deus. Do início da criação, falando da queda, falando dos tempos da humanidade, a redenção até a vinda de Jesus, tudo isso está resumido dentro da simbologia da parábola do bom samaritano. Então, me permita ler o verso 30 de Lucas 10. Que diz o seguinte, ainda está em tempo de você mandar mensagem né, para a gente do seu contato e dizer, está vindo coisa boa aí, vale a pena você entrar e acompanhar. Né? a mensagem, né? a live vai ficar gravada, pode ser acessada depois, mas é, o brinde, o presente que nós dec decidimos dar hoje vai ser só para quem está na live. Vou falar mais no fim, que eu quero segurar vocês aí. Então isso, infelizmente, para quem pegar a gravação vai receber o ensino, mas não vai receber o presente. E é... eu tenho certeza que vocês estão curiosos. Isso é mais motivo para eu demorar um pouco mais para falar. Verso 30, Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi morto Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários, entregou-os ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se você gastar algo mais, eu farei o reembolso quando voltar. Verso 36. Então Jesus perguntou, qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do, dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Aqui Jesus está respondendo a pergunta de quem é o próximo. O próximo não precisa ser amigo, não precisa ser vizinho, não precisa ter história de relacionamento, não precisa ser parente. É proximidade no sentido de estar diante de mim a oportunidade de fazer o bem. Agora, Jesus em vez de só responder essa pergunta, ele apresenta aqui o que nós podemos chamar de uma mensagem codificada, cheia de simbolismo. Agora, Jesus está falando de coisas que talvez não tenham tanto significado para nós hoje como tinha para eles dentro do contexto cultural. E quando falo contexto cultural, não era só a forma natural como vivia, mas a compreensão que eles tinham da escritura na época. Jesus começa falando de uma pessoa que está numa trajetória de declínio, de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, dependendo do lugar, né, você vai estar lá 700 e tanto, 800 e poucos metros acima do nível do mar. Jericó, dependendo do lugar, nós estamos falando de mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Nós temos um desnível de um quilômetro, de mais de mil metros, de uma cidade para outra. Então, quando diz descia, é um declínio geográfico. Mas a mensagem aqui não é só de declínio geográfico. Jericó é representado ou representa na Bíblia um lugar de maldição. Né, onde não apenas Deus declarou que as coisas estavam condenadas, que se alguém tomasse do anátema traria maldição sobre si, mas Jericó depois da conquista, né, é, Josué, perdão, depois da conquista de Jericó, lança uma palavra dizendo maldito o homem que reedificar Jericó. Com a perda do seu filho mais velho vai lançar os fundamentos, que era é o início da obra, com a filha, com a perda do filho mais novo, caçula, vai colocar as portas, que era é o acabamento da obra. Né? E a Bíblia diz em 1 Reis 16, 34, a respeito de um tal de Iel, o Betelita, muito tempo depois, séculos à frente, que decidiu reedificar Jericó. E a Bíblia diz que com a perda do filho mais velho, colocou os fundamentos, com a perda do filho mais novo, colocou as potes, segundo a palavra de Deus, por boca de Josué. Né? Jericó representa o um lugar de maldição. Mas Jerusalém é vista, pelo menos num contexto de promessas futuras, como um lugar de bênção, a cidade do grande rei. Então nós não temos só um declínio geográfico, nós temos alguém que está num declínio espiritual, de um lugar de bênção para maldição. Jesus está falando um homem no artigo né, indefinido, genérico. Então, aqui Jesus está apresentando esse homem a figura da humanidade e da queda. O que é que acontece com a queda do homem com o pecado? A Bíblia diz que alguns ladrões lhe roubaram, machucaram e o espancaram a ponte deixando deixá-lo semi-morto. Né? Outras traduções dizem meio morto É a única vez que essa palavra aparece na Bíblia né? O que, que isso significa? Em João 10, 10, Jesus se refere ao diabo E chama ele de ladrão E diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir O que é que o pecado gerou ao homem? O homem foi roubado de bênçãos que Deus lhe confiou né? O homem teve o acréscimo de dores Foi ferido por conta do pecado E quando a Bíblia diz que foi meio morto Não está dizendo nem que morreu No sentido de fim da esperança mas mostra que não podia socorrer-se a si mesmo. Essa era a condição da humanidade depois do pecado. Agora, depois da queda, nós temos, evidentemente, o conserto que acontece na pessoa, do samaritano. Quando o samaritano está socorrendo esse homem caído, aqui nós temos uma figura de redenção. O que significa isso? Né? Que nós temos três pessoas que representam, na verdade, três tempos antes de Jesus, antes da vinda de Jesus, e o samaritano representa Cristo. Aplicou azeite e vinho, dependendo da versão, diz óleo e vinho, Olha é uma figura do Espírito Santo. O vinho, nós sabemos pela ceia, o que tipifica o sangue de Jesus, são dois elementos presentes na redenção, não apenas o sangue do sacrifício de Jesus, tipificado pelo vinho, mas também o azeite, que fala da obra do Espírito Santo. Tito 3,5 fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Então, nós sabemos que esse homem representa Cristo. E nós podemos entender isso sobre outros aspectos. Por exemplo, Jesus demonstrou, numa parábola específica em Mateus 21, que ele, o filho do dono da vinha, seria morto. Não seria aceito quando viesse cobrar os frutos. E os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Quando Jesus usa para si, a figura de um samaritano, ele já estava antecipando o fato de que ele seria rejeitado pelos judeus. João capítulo 1, verso 11, diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora, o que é que nós também entendemos? Em Efésios 2, Paulo diz que Deus veio unir em Cristo, num só corpo, judeus e gentios. Quem eram os samaritanos? Quando você estuda o Velho Testamento, você descobre que no cativeiro da nação de Israel, depois do reino dividido, então se juntam dez tribos do norte formando o reino de Israel e as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, formando o reino do sul. Nessa época do reino dividido, a nação de Israel foi levada em cativeiro pela Síria e, as, e as, a Síria tinha uma estratégia de repovoamento, que ela simplesmente apegando as pessoas dos, dos povos e lugares que ela conquistou e mudando de lugar. Qual era o propósito disso? Enfraquecer a cultura, a identidade de um povo, e dessa maneira era mais fácil dominá-los. Eles misturavam línguas, costumes. Então, eles pegam Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e repovoam com gentios vindo de todos os lugares. A partir disso, começou a haver uma mistura. A ordem de Deus na lei de Moisés é que eles não se casassem com os outros povos para não absorver a cultura, o comportamento, e, em especial a idolatria. E isso começou a acontecer a partir de Samaria. A razão pela qual no futuro os judeus não aceitavam os samaritanos é porque eles olhavam e diziam: para nós vocês não são judeus, vocês são misturados com gentil. Para nós vocês são gentios. Interessante que os gentios olhavam para eles e diziam: para nós eles são gentios, vocês são judeus, né? Porque eles na verdade se tornaram uma mistura. A Bíblia diz que em Cristo Deus veio para unir num só corpo judeus e gentios. Essa figura do, do samaritano, ela fala muito e fala demais. Agora, o samaritano não figura só a pessoa de Jesus, figura um período. Por quê? Nós temos a primeira até a última vinda. A Bíblia diz que o samaritano, depois de socorrer, o leva a uma hospedaria, o entrega aos cuidados do hospedeiro e diz, cuida dele até que eu volte. Então, aqui nós temos o início da obra de Cristo, nós temos a menção de que ele se ausentaria temporariamente, e que ele está prometendo voltar. Então, a terceira personagem dessa história fala de um tempo, que compreende da primeira à segunda vinda de Jesus. O que que significa os outros dois personagens? Também significa outros dois tempos. A Bíblia divide a história do início da criação, né, até o ápice da redenção, que acontecerá com a segunda vinda de Jesus em três períodos. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 14, a Bíblia fala de Adão até Moisés, que era o período sem lei. Nós temos uma fase. Em João, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés. De Moisés para frente, o segundo período, a lei. Mas o mesmo texto de João diz, a graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos de Adão até Moisés, o período antes da lei. De Moisés até a vinda de Cristo, o período da lei. Da primeira à segunda vinda de Cristo, que é quando temos a consumação de todas as coisas. Em Adão, nós temos a criação, o começo. Na segunda vinda de Cristo, a consumação. O início e fim da história, dividido em três períodos. Aqui nessa parábola, Jesus fala de três pessoas. Só que ele mostra que as duas primeiras não ofereceram ajuda. Agora, não ofereceram ajuda não foi só por má vontade. A Bíblia diz que os dois, tanto o sacerdote como o levita, desciam pelo mesmo caminho. O que, é que significa isso? Estavam na mesma condição. O Salmo 49 né, diz nos versos 7 e 8, e eu particularmente acredito que esse é um texto que não pode ser ignorado quando nós estamos falando do assunto né, de redenção, ele nos diz o seguinte, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Né? Ou seja, a Bíblia está dizendo não existia um homem, nenhum semelhante entre nós, que pudesse resolver o nosso problema. Por quê? todos os demais homens nasceram na mesma condição, desde Adão o pecado se perpetuou de forma geracional, Romanos 5,12 diz por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, a morte espalhou a todos os homens, como? Né? transmitindo uma natureza pecaminosa, na teologia nós chamamos isso de pecado original todos os seres humanos estavam na mesma condição, descendo no mesmo caminho por isso ninguém podia ajudar o outro é por isso que um dos grandes mistérios da redenção é Deus se fazer homem na pessoa de Jesus, concebido pelo Espírito Santo, sem a natureza adâmica, para então, sem a semente do pecado, ter autoridade sobre o pecado e, consequentemente, sobre a morte. É por isso que Jesus dizia: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, eu tenho autoridade para dar, eu tenho autoridade para retomar. Ele era o único que podia ter esse controle. Por quê? O. Pecado, deu autoridade à morte sobre todos os homens. Cristo nasceu sem pecado, a morte não tinha autoridade sobre ele. Agora, em nenhum dos outros dois períodos, eles poderiam ajudar. Agora, olha que interessante as figuras que Jesus usa. Primeiro ele fala de um sacerdote, depois ele fala de um levita. Na verdade, tanto um como o outro era da tribo de levita. A diferença, quando ele fala que um é só levita e o outro é sacerdote, é que todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. O que significa isso? Que o sacerdócio era uma coisa menor dentro da tribo de Levi, que era algo maior. Eu moro em Curitiba. Todo mundo que nasce aqui na minha cidade é, além de curitibano, paranaense. Porque Curitiba é uma coisa menor dentro de algo maior que o estado do Paraná. Mas nem todo paranaense é curitibano. Porque muitos nasceram no resto do estado, que é algo maior, mas não na cidade. Então, o sacerdócio era uma linhagem dentro da tribo de Levi. Os demais, que não eram daquela linhagem, auxiliavam o sacerdócio. Então, os dois, na verdade, são levitas. Mas quando um é chamado só de levita, é para dizer que ele era o levita, não sacerdote. Então, quando Jesus separa essas duas figuras, ele está pegando os dois conceitos de figuras religiosas que o povo da sua época tinha. E ele está dizendo que nenhum, nenhum momento onde a religião, nem aquela que era a correta, a de Deus pôde resolver o problema do homem de forma definitiva. Mas ele não só mostra que os dois períodos, nem com a religião que Deus promoveu, poderiam resolver, mas ainda tem mais figuras. Por exemplo, de Adão até Moisés, você vai ver o que eu gosto de tomar liberdade, chamado período do alto sacerdócio. Né? os homens se levantavam sacerdotes não dependiam de um chamado nem de regras para isso os patriarcas faziam seus próprios sacrifícios onde e como queriam depois você vai ver que a partir de Moisés Deus regulamenta e não permite mais que os israelitas trabalhem dessa forma Deus disse quem vai oferecer o sacrifício onde de que forma, a lei mudou isso mas de Adão até Moisés o primeiro período nós podemos chamá-lo do alto sacerdócio. agora para os judeus dos dias de Jesus né? o entendimento da figura do Levita não era só de alguém que auxiliava o sacerdote no tempo. Os Levitas se espalharam e eles normalmente estavam ligados ao contexto das sinagogas também, ensinando a lei. Né? Ou seja, a figura do Levita, não só do sacerdote, também estava relacionada com a lei. As duas coisas estão falando da religião estabelecida pelo próprio Deus, mas que ainda não podia resolver o problema do pecado. E o Novo Testamento é muito claro em dizer que a lei acentuou o pecado. Foi ela que trouxe o pecado à tona, mas ela serviu como um aio para nos conduzir a Cristo. O propósito da lei era só mostrar que o homem não tinha como resolver a sua própria situação e precisava de Cristo. Então, agora nós chegamos no samaritano, que representa o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E o que é que nós entendemos? Que Jesus começa o trabalho, vem para concluir na sua segunda vinda, mas nesse intervalo da sua ausência, ele confia a continuidade do que ele começou a um hospedeiro. Quem é que continua a obra de Jesus? Jesus disse, eu vou para o meu pai, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro consolador, né? Esse outro é alguém igual a mim, alguém que continue o que eu comecei. Esse é o Espírito Santo. E quando você olha para o Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo chama, em segundo aos Coríntios, no capítulo 3, né? Ele chama a nova aliança de o um ministério do Espírito. Embora, tudo esteja relacionado com a redenção em Cristo, nós sabemos que não só o Espírito Santo é quem conduz ao arrependimento, não só ele está presente no novo nascimento, mas assim como o Espírito Santo leva alguém a Jesus, Jesus depois entrega essa pessoa ao Espírito Santo. Você já percebeu que o Espírito Santo que nos leva à conversão a Jesus também inspirou a Escritura a dizer que Jesus nos batizaria no Espírito Santo? O Espírito Santo nos leva a Cristo e depois Cristo nos entrega ao Espírito Santo até que ele volte. E o hospedeiro, o Espírito Santo, tem uma hospedaria, um lugar de trabalho. A revelação por trás disso, para mim, em linha com a harmonia das escrituras, fala da igreja. Não estou falando de um prédio físico, né? estou falando de um ambiente onde ele se move. Ou seja, numa parábola, Jesus consegue né, construir de uma forma intencional, com figuras, um resumo de toda a visão. Né, que você vai encontrar ao longo da Bíblia. Outro dia, uma pessoa falou para mim, é, não sei se eu concordo com essa sua interpretação de que isso tudo está aí. Eu falei, bom, você pode até questionar, se Jesus quis comunicar tudo isso, mas você não pode questionar essa linha dos três tempos, você não pode questionar a progressão, você não pode questionar que nos primeiros dois períodos não havia solução permanente, que isso é só em Cristo, que a obra de Cristo está é relacionada à sua primeira, à sua segunda, porque agora eu não estou falando do texto sozinho, eu estou usando todo o restante da Bíblia para mostrar para você o como isso está alinhado. Então, você me pergunta, ah, não poderia ser acidente? Qual a, prob a probabilidade estatística de o próprio verbo, a palavra encarnada, contar uma história que ela segue fielmente toda a progressão da revelação bíblica e, no final das contas, a gente dizer que ele, o Deus onisciente, né, quis que isso acontecesse por acidente. O que eu vejo nas Escrituras é uma sabedoria eterna, extraordinária, divina. Né? Ou seja, o mesmo Deus que espalha o assunto ao longo de toda a Escritura e nós precisamos ir coletando essas peças do quebra-cabeça para montar, de vez em quando apresenta uma visão resumida, dizendo, olha, com isso você entende o quadro geral e as bases, né? Quando se passa de fase em cada momento, ou seja, o que eu e você precisamos não é apenas de cursos bíblicos, né? Não estou falando contra eles, né? Quero hoje aproveitar esse nosso momento e essa nossa conversa, inclusive, para divulgar ao que nós temos e às vezes eu acabo não falando muito aqui. Né? Nós temos uma escola bíblica. Eu lembro que em 2016, né? agosto de 2016, foi quando eu comecei, há cinco anos atrás, a gravar os nossos Sub-12. Sub-12 toda semana, né? se você é, é, é, ainda não conhece, toda semana, terça-feira, às 11 horas, no meu canal, é, nós trazemos uma palavra nova né? de, no máximo, 12 minutos. Um compartilhar né? de uma verdade bíblica. Eu, durante muito tempo, fui incentivado por duas pessoas. Né? O que começou a pegar primeiro no, no, no, no meu pé foi meu filho, que, como a maioria dos mais novos, chegava para mim e dizer, pai, tem muita gente que não vê vídeo grande. As pessoas querem ver vídeo pequeno. Né? É, é, a tendência do YouTube é outra. Tanto que lá atrás, né, eu me lembro que eu não colocava tanto vídeo no YouTube porque, no início, ele não permitia vídeos maiores de 10 minutos. Ele dizia, pai, a tendência é essa. E eu ficava dizendo para ele, não vou dar pouca comida para quem não tem fome. Né? Depois, o Marlon, que é quem nos ajuda na estrutura de comunicação aqui do nosso ministério, que sempre deu bons conselhos para esse mundo digital. Aliás, eu sempre digo que todos os conselhos, ele que eu ouvi, eu fiquei grato ter ouvido, e Deus que eu não ouvi, me arrependi de não ter ouvido. Né? hoje ele formalmente nos ajuda, toca, né? para dar moral, vou chamar ele aqui do diretor de comunicação de todo o ministério. O Marlon falava a mesma coisa, pastor, uma tendência, um ritmo de vida corrido. Né? Aquela pessoa que tem toda a atenção no curto domingo para ouvir uma palavra de uma hora, na semana, às vezes, não ouve, eu dizia, cara, eu me recuso, da pouca comida para quem não tem fome. Lutei contra isso muito tempo. Mas eu lembro de um dia que eu estava meditando na, na, na leitura bíblica, no meu devocional, e eu passei no texto de Amacuque, né, que diz assim, escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até aquele que passa correndo. eu levei um susto. Falei, aí Deus, só senhor está querendo dizer que tem um versículo que me diz que eu passar uma mensagem para quem está com pressa, né para eu conseguir atender essa pessoa. E aquele negócio, assim, me, me, me, me fez parar e pensar. E foi quando eu me abri para a possibilidade que o Espírito Santo começou a falar comigo. e diz, o que é que você advoga desde o início do seu ministério de ensino? Você deu o nome de Orvalho no ministério, por causa de Deuteronômio 32.2, destilhe a minha palavra como Orvalho. O que é o destilar? É o gota-gota. Né? Você não tem que pensar no quanto a água tem numa gota. Você precisa pensar na continuidade do gotejar e o resultado final disso. Ele diz, você cita o livro de Isaías, assim a palavra do senhor lhe será preceito, sobre preceito, rega, sobre rega. Ele diz, não pense apenas que você vai apresentar a mensagem num formato pequeno pensa que você vai dar muitas peças pequenas que ajude a construir a visão de algo maior. E aquilo mudou minha forma de pensar, me fez tomar a decisão de começarmos o Sub-12. Mas naquele dia, o Espírito Santo falou comigo e disse, mas eu não quero que você só resuma os assuntos para quem está com pressa. E diz, eu quero que você amplie outros assuntos para quem está com fome. E foi a partir disso que em 2017, né nós começamos a nossa Escola Orvalho. Né, e começamos a gravar cursos bíblicos. Com qual propósito? Trabalhar a sistematização de doutrinas. Então, nessa escola, nós temos cursos de capacitação né, para a vida cristã, pois isso nos ajuda a viver a vida cristã em, em áreas diferentes, por exemplo. É, é, eu tenho um curso lá que eu gravei com a minha esposa, chamado Casamento dos Sonhos, a visão e o padrão de Deus para o casamento. Não é apenas algo sobre família. Diz respeito a como nossa vida familiar expressa a vida cristã que nós devemos viver. Né? gravei um outro curso chamado Uma Questão de Honra, fala só a respeito de finanças, mas eu me recuso a chamar só de um curso de finanças fala a respeito de uma visão que o crente tem que ter na área financeira para viver a vida cristã, são cursos de capacitação para a vida cristã mas nós começamos a gravar também cursos de capacitação ministerial, então temos lá é, é, é, identidade e propósito, nós temos lá o caráter do líder, né? nós temos vários cursos com um propósito, vamos preparar as pessoas para o serviço do ministério. Mas a maioria dos cursos, eles são cursos de capacitação doutrinária, então, temos lá, conhecendo a Bíblia, desde a estrutura básica, fundamental, como estudamos, como compreendemos é, é, é, a Bíblia. Temos a doutrina de Jesus, a doutrina de Deus, o Pai, a doutrina do Espírito Santo. Na parte do Espírito Santo, nós montamos três módulos que a gente... Também oferece, junto com uma escola do espírito, fala. Nós temos 20 aulas sobre vida no espírito, 16 sobre os dons do espírito, outras 16 sobre oração em línguas. E nós começamos a trabalhar muitos desses assuntos. Nós temos lá né, muita, mas muita coisa. E às vezes a gente acaba falando pouco a respeito disso. Para aqueles de vocês que têm paixão pela palavra, eu quero encorajar mais do que só o consumo para a versão daqueles que passam correndo. Né? Eu quero te encorajar a aprofundar. Em vez de viver no raso, viver num lugar profundo. Né? E você pode fazer isso de diversas formas. Até agora, nós ainda não proporcionamos um trilho único onde a pessoa faça um caminho do início ao fim. Estamos trabalhando nisso né? e, e, em breve, traremos novidades. Mas o que eu quis desde o início foi deixar uma espécie de menu né? à la carte. A pessoa entra lá e pega o que quer. Né? Então, por exemplo... É... Eu quero entender a tipologia do tabernáculo. O livro de Hebreus diz que isso é uma parábola para o tempo presente, através da qual o Espírito Santo nos ensina algo. Então, nós temos 16 aulas detalhando toda a tipologia do tabernáculo, apontando para a obra de Cristo, para a vida da igreja, como é a vida cristã hoje. Eu amo tipologia bíblica. Temos um curso de nove aulas só sobre a tipologia da Páscoa. Né? Mas temos também outras... É, é, é, outras doutrinas bíblicas que são essenciais e fundamentais à fé, né? Temos um curso sobre doutrina de salvação, lei e graça, são fundamentos importantíssimos e necessários para vivemos a vida cristã. Agora, a notícia é boa, né? Eu particularmente não conheço, né? Pode, pode até ter algo que eu não conheça, mas dentro do que eu conheço, né? De tudo que eu vasculhei no meio cristão até agora, nós não achamos cursos tão baratos como os nossos porque a visão é facilitar a divulgação do ensino bíblico. Né? Temos alguns cursos que são disponibilizados de forma gratuita. A maior parte de tudo que nosso ministério oferece, oferece de forma gratuita. Nós temos dois produtos que vendemos, porque a venda deles nos ajuda a bancar a conta do resto. Né? Então, por exemplo, eu já vendi mais de um milhão de livros, eu não ganho nada com a venda dos livros, nós reinvestimos isso, né, para poder é, é, simplesmente bancar e oferecer aquilo que é disponibilizado de graça. Um dia alguém me perguntou, pastor, esses cursos, né, no caminho da, esses vídeos no caminho da palavra, que o senhor grava nas terras bíblicas, Israel, né, é, é, é, Jordânia, Grécia, Ilha de Malta, outro dia alguém falou, quem paga a conta? Eu falei, você? Ele falou, como assim? Ele falou, cada vez que compro um livro, está nos ajudando. Né? Então, como você já comprou vários dos nossos livros, está nos ajudando. Agora, nós investimos recursos nisso, para disponibilizar esses, esses vídeos. E ó, o, o, o curso não é eu apenas gravar, nós temos uma equipe que se desloca. Né? Mas nós temos feito e produzido muito conteúdo que oferecemos de forma gratuita. Só os livros e os cursos sempre são vendidos sempre com uma mentalidade. Preços acessíveis, né, para abençoar, para que isso esteja ao alcance de todo mundo. E nós temos uma outra ferramenta dentro dos cursos, ou você pode comprar um curso só se quiser, ou você pode fazer uma assinatura, né. Nós temos uma assinatura, né, por um valor inferior a uma, uma pizza, inferior à maioria dos lanches que você acaba comendo por mês, né, e você pode, em vez de né, gastar ali 30. É, é, é, reais num, num, num lanche investir em algo que te permite acesso ilimitado a todos os meus cursos né? tem gente que às vezes aproveita lá no mês de, de, de férias e tira o atraso, tem gente que não consegue terminar um curso por mês né? mas ele tem um compromisso ele diz, vou investir esses 30 reais né? mas vou ter um compromisso com algo que está à minha disposição eu via muita gente antes da pandemia diz, não pastor, eu não estudo a bíblia eu não estudo as doutrinas porque não tem tempo depois, a mesma criatura estava em casa reclamando do tédio, de não ter o que fazer, mas continuava não estudando. Porque, na verdade, eu já descobri há muito tempo que a gente não deixa de fazer as coisas por falta de tempo. A gente deixa de fazer por falta de interesse, por falta de dar o devido interesse ou priorizar. Né? E eu estou passando aqui hoje para te encorajar várias coisas. Primeiro, estude mais a Bíblia. Agora, você não precisa passar uma vida inteira estudando a Bíblia sozinho para tentar chegar a todas as conclusões que gente, não só da minha geração, mas de outros que estudou muito a Bíblia, decidiu entregar e compartilhar de mão beijada. Essas coisas podem te ajudar no processo. E de mão beijada aqui não é pejorativo eu falo num bom sentido, né? porque eu sou parte de uma geração, a gente não tinha esses recursos, né? era difícil conseguir livro, não tinha quase nada traduzido em português, né? material bom, além de ser difícil ter traduzido, quando tinha era muito caro, nós não tínhamos esse ambiente digital, tínhamos que nos deslocar para a conferência, para ouvir um pouco de alguma coisa, e hoje eu vejo uma geração que tem acesso a tanta coisa e às vezes acaba não valorizando. Né? eu realmente sentir de Deus de tirar esse tempo hoje, de te encorajar a ponto de estudar a Bíblia e dizer eu preciso da macrovisão eu não preciso só ter uma, uma visão superficial sobre cada assunto né? eu não preciso só de um panorama bíblico essas coisas são boas quando nos ajudam à medida que nós vamos nos enchendo da palavra a resumir a visão como por exemplo, eu chegar aqui e te apresentar né, o propósito eterno de Deus condensado na parábola do semeador de repente do, do bom samaritano de repente você olha e diz puxa isso resume os tempos o que Cristo veio fazer né a queda ou como no período antes da lei mesmo na lei não foi resol é, é, é resolvido o problema somente em Jesus isso nos ajuda até as linhas gerais agora é lógico que dentro né de cada um desses processos só de falarmos de Jesus se tornando homem nós podemos desdobrar isso de uma forma detalhada e profunda. Quer a gente fale na doutrina de salvação ou na doutrina de Jesus, não tem como evitar estudar o assunto da encarnação de Deus na condição de homem. porque isso é necessário? Então, eu posso só falar de forma resumida aqui, ou a gente pode pegar esse tópico, abrir e dizer, vamos entendê-lo cada vez mais. Quanto mais nós enxergamos, seja a visão geral e dentro dela, os detalhes. Quanto mais ampliamos a nossa macrovisão, mais protegidos estamos contra as falsas doutrinas, contra o perigo de aplicações erradas, né? E, particularmente, eu não, não quero encorajar você apenas em relação aos meus cursos, né? Eu sei que tem muita coisa boa na internet, não dá para eu falar de tudo aqui, mas é, desde dezembro do ano passado, Deus colocou muito forte no meu coração, foi é, fazer uma parceria com o Ministério ID, do pastor Walter Brunelli, da Assembleia de Deus Beriana em São Paulo. Até o nome Beriana já fala do coração dele. Os berianos eram aqueles que, ouvindo a pregação de Paulo, iam checar na escritura para ver se era daquele jeito. né? pastor Walter Brunelli é autor de muitos livros, inclusive estamos para publicar uma obra dele, está para sair. Não sei se vamos conseguir fazer ainda esse mês. Fica atento, nós vamos dar a notícia aqui. Mas... Eu tenho, por exemplo, uma enciclopédia né, de teologia sistemática e é um cara fantástico, profundo na Bíblia, comprometido com Deus, uma vida de caráter, de frutificação no ministério. E eu me lembro que eu estava pregando em dezembro do ano passado, de, de 2020, na igreja dele, e comentei com o Ricardo, filho dele, falei, cara, como que um monstro da teologia, um cara fantástico, um cabeção como seu pai, com tanta informação, não tem um curso online. Ele olhou para mim e falou, quem disse que papai não tem? Ele disse, papai, começou esse negócio, onde você pensar nessas coisas? Quando era na época do cassete. ele já tinha Russell Shedd dando aula é, é, de Novo Testamento, Ernesto Anini dando aula de Geografia Bíblica, e quem estudou um pouco sabe quem são os nomes que eu estou falando. Né? Ele falou, papai, vem trabalhando com, com professores de níveis, ele não mantém esses vídeos de antigamente porque a mídia se atualiza, precisa de material de gravação nova, ele falou, mas não tem ninguém no curso do meu pai que não tenha, pelo menos mestrado, se não doutorado na área que fala. Né? e quando ele me apresentou o que era aquela escola né? e eu comecei a avaliar o material eu achei fantástico não só achei fantástico passei a recomendar aos pastores e líderes principais das nossas igrejas falei, olha, aqui você tem uma formação não é algo ah, que tem reconhecimento pelo MEC, não é faculdade, né? Se você só está atrás de diploma, isso não é o caminho. Agora, se você quer é fundamentação bíblica, eles vão trazer não só a teologia sistemática, mas vão falar de história, de geografia bíblica, né? De, de panorama, vão falar de seitas, heresias, vão falar de missões. Então, um curso teológico mais denso e completo, eu recomendo esse que está aparecendo aí, tanto o link, né? Orvalho.com.br Ministério id, tudo junto, ou se você não tiver assistindo no celular, mire no, no, no QR Code que está aparecendo aí na tela e você vai ter acesso. Essas são as duas principais ferramentas, além da própria leitura bíblica, né, literatura. né. Você dá uma olhadinha aqui atrás, esses são só alguns dos materiais de referência que aparecem. Né? Eu, eu, particularmente, acredito que nós temos muitas ferramentas que podem nos ajudar no processo. Mas, principalmente, para que eles estão começando, Nada como conseguir ter um panorama geral com gente que traz o ensino, com uma boa fundamentação, clarificando isso pelas escrituras. Nós não podemos aceitar viver no raso. Né? Nós precisamos desenvolver profundidade. Né? Se a palavra de Deus é o que nós acreditamos que é, se ela é, de fato, esse tesouro, né? se a gente pode dizer como salmista, como eu amo a sua lei, é inadmissível que a gente não dedique mais tempo a isso. Né? Agora eu sei, o apóstolo Pedro, por exemplo, se refere a Paulo falando da sabedoria que lhe foi dada. Deus levanta alguns com graça para ensinar. Não significa que todo mundo, mesmo quem está entendendo e compreendendo uma verdade bíblica, que necessariamente ele vai conseguir comunicar. A Bíblia fala de um dos dons ministeriais, e Paulo né, chamava isso sobre si, dizendo que ele tinha, que era o dom de mestre, né? e esse é meu principal chamado. Então, obviamente, eu tenho passado e gastado uma vida me dedicando ao ensino da palavra. Não faz sentido né? a gente estar tá aqui apenas tentando trazer uma palavra de encorajamento. Né? Isso também é importante, claro que é, e está na Bíblia. Né? Mas o meu principal chamado é, mais do que nesse momento, apenas trazer uma palavra que de desperta seu ânimo e sua fé. É te ajudar a entender a macrovisão bíblica. E eu não consigo fazer isso apenas de um lá e do outro. São ferramentas que nos ajudam? São. Mas para quem quer mais do que isso, eu não tenho outro caminho para apontar. Né? A não ser dizer para você vale a pena esse investimento nos cursos, né? Realmente vale a pena, sabe? Eu não não consigo acreditar, né? Por maior que seja o desafio de muitas pessoas, que alguém não consegue em momento nenhum, em circunstância nenhuma ter recurso ou condições para fazer o um único curso desse, né? Eu cresci numa estrutura de família muito simples. Eu e meus irmãos, a gente tinha que trabalhar, não era para ter dinheiro para a gente, era para ajudar em casa. A vida inteira eu vivi uma vida de sacrifício e deixe-me dizer algo que eu aprendi com meu pai. A gente fazia muito sacrifício para investir no nosso crescimento espiritual intelectual, quando falamos em termos de crescimento cristão. Eu já desfiz de coisas é, é, é, pessoais, já deixei de investir dinheiro em entretenimento, já deixei de investir dinheiro em comida para dizer eu vou investir no aprendizado. E às vezes eu vejo alguns só dizendo, não, é que eu, eu realmente não tenho, eu não posso, né? E houve momentos, né? Não sei se no futuro Deus vai nos levar a, a mudar isso, onde eu pensei, nós vamos disponibilizar tudo isso de forma gratuita para ninguém ter desculpa. Mas a verdade... Né, é que é importante que haja um filtro de interesse. Né? A venda desses cursos não só nos permite movimentar o ministério e outras coisas dentro do reino, porque a gente não investe só na gente, mas também acaba sendo um filtro de interesse. Né? Eu ouvi uma frase do pastor José, Gonçalves, pastor José Gonçalves, um tempo atrás, que eu achei interessante, ele dizia, invista mais na sua cabeça do que no seu estômago. Né? A maioria das pessoas, mesmo com um poder aquisitivo menor, às vezes não põe na ponta do lápis o quanto gasta comendo fora. Mas muitas vezes, na hora de adquirir um livro, que não é o negócio de você comeu e sumiu, né? é o que vai ter duração na sua vida, né? que vai abençoar você e muito mais gente, as pessoas não dão valor para isso. Eu já dei muito livro gratuito. Eu descobri que a maioria das pessoas auditório que eu chegava dando não ia nem abrir o livro que eu estava dando. Eu dizia dizer, espera aí, eu estou fazendo o esforço de escrever eu já abri mão de ter ganho, eu decidi bancar e essas pessoas não vão dar valor, então, pelo menos, nós não vamos né, entregar isso para todo mundo nesse formato. Né? Isso não significa que nós estamos querendo dificultar. Como eu disse, né, acredito somos de um um dos ministérios que mais facilita o acesso a tudo isso, o nosso coração não é comercial, eu falo isso diante de Deus, né? que realmente conhece o nosso coração e nos julga, nós queremos servir você, agora são ferramentas incríveis, eu tenho recebido algumas exortações de muitos amigos, homens de Deus, né? que diz, Luciano, está errado você não falar mais dos seus cursos, está errado você não mostrar a riqueza de conteúdo que está por trás disso, está errado, você está privando a igreja de algo bom, isso realmente tem me incomodado a ponto de eu ter vindo aqui hoje, para te abençoar com o entendimento da live. né se você não quer nada mais do que o que você ouviu, ótimo, eu cumpri o meu papel, se você entende que isso era o suficiente para você ouvir, não passou, me trouxe luz, me trouxe clareza, ótimo, agora se você tem fome, se você quer mais não tem como eu não te recomendar os cursos, você pode ir para o nosso menu à la carte né, e decidir qual assunto você quer aprender aos poucos, a coisa boa você faz no seu tempo, no seu horário você escolhe o seu lugar você encaixa na sua agenda né? eu sei de gente que Mata um curso desse em dois, três dias. Eu sei de gente que leva dois meses, né? Porque cada um faz de acordo com o seu tempo, não existe cobrança, não existe pressão. Cada um administra isso da forma que quer. É uma ferramenta fantástica, né? Eu, particularmente, acredito que quando Paulo, escrevendo a Timóteo, da cadeia sem poder viajar pregar, cá, diz a palavra de Deus não está presa, ele entendeu que aquelas epístolas que ele estava escrevendo iriam transcender não só o espaço geográfico, mas o tempo. E até hoje nós somos abençoados por conta desse material, né? A escritura, a palavra de Deus, usou o que hoje a gente chama do ensino à distância. Essa é uma ferramenta que ainda é eficaz, vale a pena, nesse momento, você só está me acompanhando, porque nós temos uma estrutura de tecnologia que permite isso. Então, a pergunta é, que não estudar com mais dedicação, compromisso e afinco, né? Se você já conhece outros ministérios, está conectado, sua igreja tem uma estrutura, te fornece e isso, não tem que estudar conosco. Mas nós não podemos não estudar. Nós precisamos crescer, né? Então essa era a palavra principal que eu queria queria trazer aqui hoje para vocês, né? Eu sei que foi colocado no link, mas é nos comentários o link, mas vou pedir até para fazerem de novo, se você quiser fazer a assinatura, né? São me ajuda aí, gente, acho que é 31 e alguma coisa por mês. 31,90 31 por mês normalmente eu não gosto de ficar falando de preço aqui mas nesse momento eu quero te dizer né, que realmente é algo você tem acesso ilimitado aos meus cursos tem alguns cursos de outros que dependendo do acordo que eu faço com cada um eu não posso simplesmente incluí-los na assinatura mas os meus eu posso falar assim todos eles estão liberados bom, eu fiz a promessa de dizer qual seria o brinde então vamos lá né é numa Live que fiz há um tempo atrás eu divulguei aqui o nosso curso conhecendo a Bíblia e nós liberamos o acesso gratuito dele para todo mundo hoje eu quero liberar um outro curso relacionado com o entendimento da palavra e como isso revoluciona a nossa vida que é o que tá aparecendo aqui na tela prosperando pela palavra né então você pode acessar o QR Code ou entrar nesse link, né, que é escola.orvalho.com. Isso só serve para esse curso, prosperando pela palavra, não adianta você por em outro. né? Quando, Se você ainda não é cadastrado na escola, você vai precisar colocar lá seu nome, seu e-mail, você vai ter que fazer uma, uma senha, é um cadastro rápido, simples, rápido de fazer. Você escolhe o curso. Quando você for finalizar, comprar, na hora que você for transferido para o ambiente de pagamento, então você vai colocar né, esse cupom que está aparecendo aí, Live Luciano, tudo letra maiúscula, caixa alta, sem espaço, Live Luciano 07010, que é o dia 7 de outubro, que é o dia hoje de hoje o dia da live, ou seja não adianta fazer isso depois da meia-noite está né? valendo até as 23h59 de hoje pastor, posso espalhar isso para os amigos que não puderam assistir a live, por favor faça isso, né? mas não peça só para eles ir no curso né? tente compartilhar o link da live vai ficar salvo aí é, é, é, no, no, nos nossos canais no Youtube, então tente compartilhar isso né, peça para eles que, que, que ouçam, porque nós não queremos apenas que a pessoa vá para o curso, nós queremos que elas entendam a importância da macrovisão a ponto de entender o quão importantes são as ferramentas dos cursos em cada área doutrinária, nos ajudando a enxergar o todo. Então, eu acredito que essa conversa né, é muito importante, que ela merece ser divulgada, mesmo para quem talvez não quer fazer o curso. Né? que no mínimo, essa, essa apresentação que nós fizemos da macrovisão, acredite, eu estou fazendo um pequeno resumo aqui, nós poderíamos falar muito mais coisa a respeito disso, mas que pelo menos isso possa ser divulgado, possa ser disseminado, literalmente espalhado aí para o maior número de pessoas possível, né? conto com a sua ajuda. Eu normalmente não peço esse tipo de coisa, né? você não vai me ver pedindo like, não vai me ver pedindo para inscrever no canal, né? assiste e abençoa bem, se não abençoa, eu estou fazendo meu trabalho, vou responder diante de Deus, eu normalmente não estou nem um pouco preocupado, né? se temos números, se não temos números, se alcança a métrica, se não alcança a métrica, embora se você quiser, pode nos ajudar, sempre em relação a isso, mas não vai me ver pedindo, mas em relação a essa palavra, né? eu realmente quero pedir a você que nos acompanha, que tem estado conosco, nos ajude a espalhar e divulgar, para abençoar outras pessoas. Não é algo que a gente precisa. né Eu acredito que as pessoas, nossos irmãos em Cristo, dessa grande família da fé, precisa disso. Né? Então, nos ajude a espalhar essa visão. Eu tenho certeza que isso vai abençoar muita gente. tá ok? Então, está ali né? o cupom Live Luciano, né? 07010, destacando aí que o zero é diferente do, do final do Luciano, Live Luciano, né? não é outro O, é 07010 né para o curso Prosperando pela Palavra. E nós nós baseamos esse curso em cima da declaração de Deus a Josué. Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, Deus diz assim ao sucessor de Moisés, não cesse de falar do livro dessa lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Né? Deus deu a Josué uma receita de prosperidade. Prosperidade, aqui não estou falando de finanças, é maior do que isso. Né? Prosperar, ser bem-sucedido, ir bem, ser bem-sucedido. Nós precisamos entender o poder que o relacionamento correto com a palavra de Deus tem em todas as áreas da nossa vida. Agora, precisamos também entender o que é falar do livro da lei, o que é meditar de dia e de noite, e o que é praticar a palavra, a combinação desses três elementos. São palavras de Deus, e não tente relativizar isso. Deus diz, você prosperará e será bem sucedido. Né? Tenho certeza que essas aulas vão também te acrescentar, vão enriquecer a sua vida, e eu espero que você faça uso do cupom. Pastor, eu não tenho certeza quando eu vou poder fazer o curso, mas você tem que entrar ainda hoje, até as assim, 3 h para garantir o acesso gratuito. Depois que ele estiver lá, você gerencia o tempo que você vai levar para assistir, mas você precisa fazer isso agora. Né? Se é, é, depois o pessoal manda e-mail, puxa, eu perdi a live, não fiz na hora, esqueci, e a gente diz, ó, era até as 23:59, o cupom não está mais ativo, né? Infelizmente, se não aproveitou, compre. Nós queremos que você aproveite agora. Então, terminando essa live, já garanta né, que você faça ali a sua inscrição. Nós queremos também, ao dar esse curso, que você faça uma espécie de, de, de test drive. Né? Além de ser abençoado pelo curso que nós estamos dando, nós queremos que você sinta o que é o ambiente né, da escola, o que são fazer essas aulas à distância, o que é o aprendizado, embora esse é um curso de capacitação para a vida cristã e não de capacitação doutrinária, como nós falamos antes, mas eu tenho certeza né, que também é uma ferramenta útil, importante e necessária. Isso... É tudo que eu tinha para falar para hoje. Não sei se o assunto é, nos deixa com alguma pergunta. Se você tiver alguma pergunta sobre essa questão da macrovisão, né, no que diz respeito à interpretação bíblica, você pode fazê-la no comentário. Né? Se for perguntas que não estão relacionadas com o assunto, eu não quero, é, é, é, de fato, mexer nisso, eu não quero me estender, estou tentando ser objetivo da live hoje, corri bastante, e eu quero cumprir esse objetivo de liberar vocês que estão conosco desde o início aí, logo, né? Para quem viu um comentário aí de alguém dizendo, poxa, cheguei no fim, dá para aproveitar o curso, dá para assistir ela ainda hoje, tenho certeza que vocês vão ser abençoados. Né? Se tiver alguma pergunta, gente, pode fazer aí. Enquanto eu vou dando tempo para vocês fazerem, eu gostaria de fazer uma oração por cada um de vocês. Falei no início da live, vou repetir para quem chegou depois. Publicamos essa semana... Estou descendo de Curitiba a Florianópolis amanhã para encontrar nosso irmão Todd White e gravar com ele uma entrevista, nós vamos liberar aqui depois, mas acabamos de publicar A Vida é Curta, deixa um legado, a história de Todd White, né? um homem de Deus que me abençoa, que me inspira, a forma intensa como ele vive o Evangelho, a paixão pelos perdidos, como ele move nos dons do, do, do Espírito Santo, e a história extraordinária de conversão, mudança de vida que ele tem. Né? Isso nós fizemos uma parceria com o Lifestyle Christianity, que é o Ministério do Todd, né? inclusive temos a edição do Ministério dele aqui a, no, no, no próprio Brasil. Então nós fizemos uma parceria com eles para publicar e espalhar esse livro, que eu tenho certeza que vai ser benção na sua vida e estou empolgadíssimo porque acabou de sair, é novidade essa semana, mas como eu senti de Deus trabalhar outro assunto, vamos deixar para fazer o barulho sobre o livro depois. Mas se você quiser, pode aproveitar, garantir o seu, tenho certeza que vai abençoar a sua vida e que você não vai se arrepender. É, Deixe-me orar e depois eu vou dar mais uma checada se temos perguntas ligadas ao assunto da macrovisão e da interpretação bíblica. Meu Deus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs. O Senhor conhece o nosso coração e sabe do nosso desejo de servir o corpo de Cristo de forma honesta e sincera. O Senhor sabe que a intenção do coração hoje, diante do Senhor e dos meus irmãos, ó oh Deus, não é meramente promover a divulgação de materiais ou mesmo dos nossos cursos, ou, ou, ou o curso do Ministério Ídia promover uma visão de compreensão bíblica, de macrovisão da palavra. Nós oramos, ó Deus, por uma geração que seja despertada para voltar à tua palavra. O Senhor prometeu por boca do profeta Amós, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão acompanhando essa live, eu oro por aqueles que, ó Deus, serão expostos à, à, à versão gravada dela depois que nesse momento em que acompanha a oração o teu espírito possa trabalhar o coração de cada um, possa trazer despertamento, anseio por crescimento, por conhecimento da tua palavra, por fundamentação bíblica, doutrinária, que não apenas proteja a sua fé contra os enganos, mas os ajudem a viver uma vida de relacionamento com o senhor mais profundo e frutífera pai, nós clamamos em nome de Jesus por esse despertamento oramos por graça e favor Oramos pela sabedoria do alto, que o Espírito da verdade guie os meus irmãos ao entendimento cada vez mais profundo da tua palavra, que todos possam crescer nessa área para a glória do Senhor Jesus mesmo. Que o resultado final seja não apenas uma fé mais firme, frutífera, mas que isso traga, de fato, glória ao teu nome, através de cada um deles, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É... Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Uh, eu tenho a pergunta que eu não tenho certeza se eu entendi isso. Passou dentro dessa questão, qual a sua opinião sobre abrir uma palavra? Não sei se está perguntando sobre... Né? Aquele negócio de alguns abrir a Bíblia, vamos ver o que Deus fala. Eu não duvido que Deus possa falar dessa forma. Né? Eu vi isso quando criança acontecendo com meu pai. Meu pai, uma vez, estava diante de um, um vendedor né? que se dizia um, um cristão que estava ali para ajudá-lo, sabendo da necessidade dele. Meu pai tinha colocado um carro à venda por causa de algumas dificuldades financeiras mas ele estava, meu pai estava com aquela sensação, esse cara tá tentando se aproveitar do meu momento, em nome de um irmão de fé me explorando, né? E tava tentando depreciar demais o valor do carro. Meu pai, por outro lado, estava naquele dilema, se é Deus respondendo a oração, resolvendo isso, eu não posso jogar fora. E naquela hora meu pai estava muito emocionalmente envolvido com todo o problema. É, para simplesmente apenas conseguir ouvir a intuição, o testemunho interior do Espírito Santo. Então, ele pediu para o homem esperar um instante no portão. Eu lembro que ele entrou, né? Eu tinha acabado de sair para ver o que é estava que acontecendo, com quem é estava que conversando. Ele falou, filho, vem comigo. Eu entrei com ele. Ele foi até a, a sala de jantar, onde a Bíblia dele estava aberta, porque ele estava lendo antes de atender aquele homem. Ele fechou a Bíblia, pôs na minha mão, e, e falou assim para mim, abra a Bíblia. Eu falei, onde? Ele falou, onde você sentiu vontade? Eu achei aquilo engraçado, peguei e abri. Ele falou, põe o dedo em um lugar e leia. Falei, aonde? Ele falou, onde você sentir que seu dedo foi atraído? Eu, como criança, achando aquilo uma brincadeira, pus o texto. Eu era muito pequeno, mas eu tinha pelo menos sete anos de idade, né porque eu, eu já conseguia ler bem. Meu pai disse, leia. Era um texto do livro de provérbios que dizia assim, nada vale, nada vale, diz o comprador, mas depois sai e vai se gabando. Se você pegar a Bíblia inteira, não tem outro versículo para responder o dilema que meu pai estava enfrentando no portão. Eu não posso negar que Deus usa isso. O problema é quando nós tentamos fazer disso uma regra, um padrão para toda vez, né? Eu já vi histórias, piadas né? de gente dizendo que foi perguntar ao senhor o que fazer e abriu a Bíblia lá e cai no texto que Judas foi se matar falei, não, não, não, não pode ser Deus, Abriu outro, vai tu e faz o mesmo é lógico que a turma estava né, é, é, fazendo graça com o assunto mas nós não podemos dizer que esse é o guia e o formato de viver a Bíblia fala sobre uma liderança do Espírito Santo mas a verdade é que eu nunca vi meu pai fazendo aquilo o tempo todo e naquele momento ele disse ter sentido a direção do Espírito Santo para fazer isso né? mas eu acho que o grande problema num ambiente de experiências pentecostais é quando nós queremos fazer de uma experiência doutrina, aí nós estamos indo para um outro terreno que é delicado então, não nego as experiências que outros tiveram, como as minhas que eu tive e não recomendo que se viva dessa forma, né? princípios bíblicos que todos sabemos, tem que nos nortear sempre, né? e uma palavra específica é algo que só debaixo de muita oração e de uma convicção do Espírito Santo, e alinhado né, tanto com o direcionamento que temos ou com convicções claras que podem ser vistas dessa forma. Uh... Eu tenho aqui uma outra pergunta. O Breno, pastor, numa macrovisão, qual seria o evangelho que devemos pregar? Sempre vejo que devemos pregar o Evangelho, mas fico confuso qual seria ele de verdade. Bom, o que é que o Senhor Jesus falou a respeito do Evangelho? Né? Ele começou dizendo: Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus anunciava a necessidade de um arrependimento e de fé. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. Quais são as boas novas? é que apesar do homem ser pecador e estar tá destinado à condenação interna, à eterna por ser pecador, as boas novas é que Deus em Cristo proporcionou salvação. A salvação só pode ser acessada pela fé. A fé deve ser precedida por arrependimento, que é o reconhecimento da condição de pecador. Se eu não me reconheço pecador, por que é que eu vou precisar de um salvador, né? Então, quando a gente olha as instruções do Senhor Jesus, me parece assim, muito claras né, as, as palavras que Jesus é, trouxe a respeito de como nós deveríamos nos conduzir. Né? Então, por exemplo, quando Jesus está com os discípulos no caminho do Emmaus né, e abriu o entendimento deles compreender as escrituras, ele diz, o resumo dele, da macrovisão inteira, Lucas 24, 46, e diz, diz, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos, no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento, para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E depois, é lógico, eles deveriam sair. De novo, Jesus está falando a respeito do arrependimento de pecados para remissão. Eu olho para a nova geração, a geração moderna, eles pularam a parte do arrependimento, eles só pregam a fé. Você tem que crer em Jesus. Não explica nem o que é crer, porque crer em Jesus não é crer que ele existe, é mais do que isso, é crer no que ele fez. Ele só se tornou o nosso substituto, segundo aos Coríntios 5, 21, diz que Deus fez com que ele se tornasse pecado por nós para que nós fôssemos a justiça de Deus. Né? Agora, se você tem dificuldade da macrovisão do evangelho, eu recomendo o nosso curso sobre a salvação, a doutrina da salvação. Isso talvez vai te ajudar a entender o todo, e também a resumir aquilo que precisa ser falado. Ah... A Samara fez uma pergunta aqui interessante. Aqueles são novos na fé? Ou os que não possuem entendimento para macrovisão? Impedimos o agir de Deus por falta de entendimento? Eu vou te responder sim e não. Né? Depende o assunto e o contexto. Né? Jesus diz, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Não é só a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. Oséias 4, 6 diz, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, a falta de conhecimento sim pode prejudicar, mas o que nós precisamos de fato também entender e compreender é o cuidar de Deus com os mais novos. Por exemplo, quando Israel saiu do Egito né, e perambulou pelo deserto, Deus enviou o Maná. Quando chegaram em Canaã, terra prometida, o Maná cessou, porque agora teriam comida. Quando eles saíram de lá, eles tinham uma direção especial, não só alimento especial. Deus os liderava durante o dia por uma coluna de nuvem, durante a noite por uma coluna de fogo. Quando chegaram em Canaã, cessou. Né? A Bíblia nos mostra que Deus fez com que eles evitassem o caminho da guerra. Deus disse para Moisés, não deixe que eles vejam a guerra. Mas quando chegaram em Canaã, teriam que guerrear. Quando eles estavam no deserto, a Bíblia diz, não envelheceram as vestes, nem as sandálias. Quando chegaram em Canaã, isso deixou de acontecer. O que, que eu vejo? A saída do Egito fala do período logo depois da conversão. Ainda não é o momento da plenitude que você vai encontrar em Canaã, né? que é o que pertence a quem já cresceu, amadureceu e, e aprendeu a corresponder com Deus. Mas, ao mesmo tempo, que não há todo entendimento para viver isso tudo aqui, existe também uma graça especial sobre os pequenos, sobre os mais novos. né? Então, eu posso dizer sim e não. A maior cobrança vem quando o tempo passa e a gente não cresce. Deus não cobra o novo por estar comendo alimento sólido ele vai cobrar o adulto. Né? O, o novo, ele tem que beber leite mesmo. E Deus vai dar uma graça. Assim como a criança não troca a sua própria fralda, não faz né, a sua mamadeira ou leite que recebe da mãe, ela é cuidada. Existe uma fase onde Deus traz um cuidado muito especial. Aliás, essa é a crise de alguns, porque quando começa a crescer e deixa de ter esse cuidado especial, eles acham que Deus abandonou. Quando, na verdade, Deus está tentando ajudá-los a crescer. Né? Esse é um outro assunto que a gente trata aí, nos livros ou nos cursos de maturidade e no meu livro o Agir Invisível de Deus. Uh, Deixe-me ver aqui qual mais foi a, a, a pesquisa. A pesquisa, a pergunta que possa estar ligada ao assunto. Eu li alguma coisa sobre pesquisa. Bom, eu falei de, de, de temas, né? E a Saíli escreveu aqui, pastor Luciano, só poderia fazer uma live sobre recomendações de livros que o ajudaram, juntamente dispensar a leitura da fonte, que é a Bíblia, né? a crescer no conhecimento da palavra. Né? Vou realmente pensar se numa live a gente fala a respeito de tudo isso é, numa live só ou não, que volta e meia, de vez em quando, a gente vai apresentando, mas muito obrigado pela sugestão. Né? Sugestão de livros, por gentileza, né? o André Quintino, para comprar agora bom nesse momento é, a gente está aqui recomendando o livro do Todd White mas livros de conteúdo doutrinário né acho que uma coisa que ajudaria muito na macrovisão né é, é, é principalmente desse assunto que é tão difícil da redenção da caminhada da vida cristã que eu já tenho publicado é o impacto da santidade você pode adquirir isso no nosso site, do né? São trezentas e tantas páginas de ensino bíblico e de uma construção progressiva com essa intenção de apresentar o quadro todo. E agora, no final de novembro, né? Eu estou lançando um outro livro chamado Graça Transformadora, também com a perspectiva de macrovisão bíblica do começo ao fim. Aliás, no final, depois de 20 capítulos, eu coloquei como um apêndice esse resumo que eu fiz aqui da parábola do bom samaritano. É, gente, é, a maioria das perguntas é, não estão necessariamente é, relacionadas aqui ao assunto do que nós falamos. Né? Tem gente dizendo que é, cupom está dando erro, aparece cupom em branco. Tenha certeza que você está escrevendo Live Luciano, caixa alta, tudo maiúscula, sem é, é, é, nenhum espaço, e que emendado com o Leve Luciano, 07010, tá? Não, é, não são dois O's ali no final, 07010, né? A gente é, é, testou aqui, tá funcionando. Eu vou pedir que vocês insistam, não sei se é de repente o um volume de gente entrando uma vez, é, é, alguns estão dizendo não conseguir. Não, é, é, na hora de transferir para o ambiente de pagamento, não pague o curso prosperando pela palavra, ok? Coloque lá onde está cupom de desconto, é, é, ou voucher, eu acho que é cupom de desconto, acrescente lá, Live Luciano, tudo junto, maiúscula, caixa alta, 07010 e o curso vai sair 100% gratuito. É um presente hoje até as 23h59. Né? Não sei, vou perguntar aqui para a equipe, precisa, já que vai aplicar esses dados do CPF? Não, né? Não precisa do CPF. Então, é, eu vi menção de alguém, puxa, não, não é do Brasil, não está conseguindo... É, é, fazer, porque normalmente para gerar nota fiscal e a gente trabalha de forma legal fazendo tudo que deveria é, é, precisa-se de fato do CPF então nós temos muitos é, brasileiros fora que tem CPF ou usam né, o de alguém aqui no, no, no Brasil a gente não tem necessariamente aqui uma solução nesse momento para os que não têm é, o CPF a não ser né, que posso usar o de algum, de algum conhecido. Né? Eu acho que por hoje é isso, gente. Ah, alguém me fez outra pergunta aqui, que antes de encerrar eu vou colocar. A Lucilene, uma macrovisão pode ser adquirida sem uma prática de igreja congregacional? Não seria importante uma experiência com várias igrejas? Uma experiência com mais igrejas pode ser importante, mas não é necessária. Não é isso que nós precisamos. Né? Por quê? Nós, muitas vezes, estamos responsabilizando a igreja por não dar a macrovisão completa. Né? E é muito difícil, por exemplo, para quem só frequenta a Alcance, né? que é a, a, a, a minha igreja aqui, mas não frequenta a escola bíblica, ele não vai ter a macrovisão. Né? Porque é impossível, no volume de cultos, a gente conseguir construir tudo em todas as áreas, que é uma preocupação que todo ministro deve ter. Paulo fala para os presbíteros de Éfeso, eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, não é uma parte, é todo. Né? Agora, o que nós precisamos, muito mais do que trocar de igreja, é mergulhar na leitura bíblica como um todo e usar ferramentas como essa que constrói, como dos cursos bíblicos. Mas eu não aconselho né, a necessariamente mexer com a questão da igreja, não. Tem gente falando aqui que está dando certo é, a, a, a matrícula, curso, vários comentando, então acredito. É, que isso vai funcionar para os demais gente muito obrigado pelo tempo de vocês a gente tá aqui no limite do nosso tempo e horário é, é, na verdade acabei passando e né, falando mais uma hora mais de uma hora mais do que queria então não vou me estender hoje mas na quinta que vem a gente volta tô planejando algo especial também para a próxima quinta fica aí na expectativa para você que não viu logo no início, sempre no final. A gente tem um videozinho aqui, que é um institucional sobre o Ministério, né? uma animaçãozinha de um minuto. Se você ainda não assistiu, eu recomendo você assistir antes de sair da live. Né? E com isso a gente termina a transmissão de hoje. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação, pelos comentários. Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta que vem, se Deus permitir. Orvalho.com